Seguimos uh, para conhecer as outras artes O Tiago está ali pronto para vos mostrar mais sobre Smart City É verdade Catarina, estou aqui junto uh, a esta Smart City Uma, uma, uma coisa incrível Tenho aqui comigo o Diogo Ralo e a Matilde uh, O Diogo é formador, a Matilde é aluna uh, Eles vão-nos explicar um pouco o que é a Smart City Em que é que consiste, qual é a dinâmica Vou começar aqui pela Matilde uh, Matilde Diz-nos, uh, há quanto tempo é que estás no curso, gostaste, uh, é isto que queres fazer, é, isto é um projeto da tua vida, o que é que tu queres fazer? Uh, eu gostei muito do curso e nós também estamos aqui há 12 semanas a fazer. Uh, eu achei isto muito interessante porque eu aprendi muitas coisas novas como a programação, a saudade uh, e sinceramente acho que é uma coisa que eu quero seguir para o futuro e fazer na vida. Okay. Já tinhas experimentado algo do género ou foi a primeira vez? Foi a primeira vez, eu nunca tinha feito. Queres repetir e seguir com isto em frente, certo? Okay. Isto é, foi a Matilde, aluna de Smart City. Vamos agora falar com o Diogo Ralo, uh, formador, que nos vai conseguir explicar um, mais detalhadamente o que é isto da Smart City e qual é toda a sua dinâmica. Diogo, explica-nos. Uh, eu já estive aqui há pouco contigo a ver o, a Smart City e sei que vocês têm aqui algumas coisas interessantes. Uh, eu sou sincero, não percebo tanto como o Diogo, ou quase nada. Portanto, vou passar aqui a palavra ao Diogo, ele vai-nos explicar aqui a dinâmica da Smart City. Portanto, a Smart City consiste numa central elétrica, que controla tanto os portos de iluminação como os semáforos. Temos também um carro que é controlado, uh, consegue andar remota sem qualquer tipo de controle remoto. Temos ali uma placa também que diz Smart City. Quase tudo o que está aqui, à exceção do carril, foi mudado em impresso em 3D. Grande parte das modulações foram feitas pelos nossos alunos. E, e basicamente é isso. Diogo, quanto tempo é que demoraram a fazer uma estrutura de, de destas, por exemplo? Uma, o que nós estamos a ver aqui? Nós, nós tínhamos 12 aulas, um, basicamente duas a três horas. Também tem alguma parte de backstage, ou seja, também exige algum desenvolvimento e alguma pesquisa da nossa parte. Também é uma coisa interessante, conseguimos explicar aquilo que nós sabemos a pessoas mais novas e que não têm um mínimo de bases. Mas basicamente foi isso, mais ou menos 12, 12 aulas. Portanto. Se o homem quiser fazer uma coisa igual, onde é que eu tenho que ir? Com quem é que falo? Falo contigo? Com certeza que sim. Pronto, isto foi o Diogo da Smart City.